Beleza, cambada, é o seguinte, mais um vídeo da série Muito Além do GNU, tá? Essa semana eu já mostrei quatro pacotes, que são conjuntos de comandos que nós utilizamos no dia a dia ou frequentemente e que não fazem parte do pacote GNU, Eles estão no terminal, vocês podem conferir. Mostrei também no blog mais um pacote que é o PROC PC, que é um conjunto de comandos onde a gente tem, por exemplo, o comando top, o comando ps, o comando free e que também não é do pacote GNU são todos do Linux então são um total de 5 agora o que, que acontece? mandaram pra mim do wikipedia a lista de pacotes do GNU e nessa lista consta toolchains, bibliotecas e frameworks compiladores, interpretadores ferramentas de desenvolvimento um monte de coisa tá bom, em sistema base, por exemplo nós temos aqui o nome, descrição o que, que ele fornece a versão primeiro é o Bash depois vem o CoreUtils depois CPIO o DiffUtils o FindUtils Finger, Grap, Groth, Grub, Gzip, isso aqui são tudo pacotes seguindo mesmo Depois vem o Herd, que na verdade é o nome desse kernel é no que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso Se quiser, link vai estar na descrição, vai aparecer esse vídeo até no final do vídeo, tá bom? E depois vem o iNet Utils Que de acordo com o que está escrito aqui, são ferramentas úteis para a rede, tá? Aí consta, por exemplo, lá o FTP, o Telnet, o RSH, o RLogin, o TFTP. Galera, nada disso aqui é do GNU. Tá? Eu fui no próprio site do GNU, né, onde eu baixei o Inet Utils. E se você for em README dele, ele até consta que são utilidades individuais que foram originalmente derivadas da distribuição 4.4 BSD light 2 ele ainda consta né, que muitos recursos foram integrados do netbsd do openbsd do freebsd e do linux sempre quer colocar aqui no linux só pra uma paixão dele então tá galera eu trouxe mais dois pacotes aqui para vocês que um deles é o netkit e o ip utils tá porque se você pegar alguns desses comandos por exemplo da human ftp man telnet você vai ver descrito exatamente o pacote que NETKIT, esse pacote NETKIT galera, na verdade ele é originado de uma galera da Itália E eu até juntei algumas informações aqui, que por exemplo no arquivo install A galera informa que o NETKIT roda somente no sistema operacional Linux E assim, ele independe de qual distribuição, tá bom? Eles até notam que o projeto vem seguindo no passado com um, contribuições significativas de um grupo chamado Linux User Group, ou seja, o grupo LUG, exatamente o de Roma. E no Readme mesmo, do programa, os caras agradecem ao Linus Torvalds pelo Linux, a todas as pessoas que trabalham no kernel Linux, a Jeff Dyke, Paolo Giaruso, não sei como é que pronuncia isso, e a outros contribuidores pelo User Modes do Linux, tá? Link vai estar na descrição desse pacote. Vocês podem baixar e conferir. Ah, compilar e instalar não, porque os programas já vão estar no, na distribuição Linux, tá bom? Qualquer distribuição Linux é muito fácil ver. Pode ser que uma ou outra talvez não tenha, mas é bem difícil. E o outro pacote é o iputils, porque se você der o comando man ping, lá no final ele vai até constar esse pacote, por exemplo, em disponibilidade, que o ping é parte do pacote iputils. E as últimas versões estão disponíveis em forma de código-fonte, e tal tá o link do negócio. Se você for ver, por exemplo, em history dele, ele fala que o comando ping apareceu na distribuição 4.3 do BSD. Logo em seguida, ele fala que a versão descrita aqui é a sua descendente específica para o Linux. Como na versão 15 de agosto de 2015, o binário do ping 6 não existe mais, e ele foi difundido para dentro do ping. Criar um link simbólico para o ping 6, apontando exatamente para o ping, que resultará no mesmo, nas mesmas funcionalidades de antes. Também não precisa, bom, vou deixar o link na descrição, mas você não precisa baixar o pacote é, iputils e compilar. Até o make dele é meio estranho, ele fala assim, ó, se der errado o make, se lasque. Só o make no doc mesmo, que ele fala para você dar uma conferida do que acontece. Mas é isso, eu quis mostrar mais dois pacotes, tá bom? Já foram 5 essa semana, e agora mais 2, que somam um total de 7 pacotes, que são do Linux e não do GNU. Então, muito cuidado, galera. Se vocês quiserem saber mais o que é Linux e o que é GNU, galera, pesquisa. Vai no man do próprio pro programa. Lá no final, descreve a origem dele, pra quem que ele foi feito. Olha o que eu vejo, que a maioria dos programas do projeto GNU é que eles pegam de alguém e juntam e falam assim, ó, oh, temos um programa. A maioria das vezes é isso, o kernel deles é assim o Linux Libre também é assim, esses pacotes todos são assim, geralmente é um monte de coisa que eles pegam de alguém e falam que é deles. O GIMP também não foi assim, o GIMP não veio do projeto GNU, o GIMP era um projeto de uns caras da faculdade, uns dois ou três caras da faculdade, que se juntaram um projeto GNU, porque era o jeito mais fácil de alavancar a coisa. Até o comando patch veio assim, quem criou o comando patch, que eu me lembro, foi Larry Wall, criador da linguagem Perl. Como na época era difícil você ter acesso à internet, um servidor FTP, devido às restrições de leis, é, você só podia ter acesso à internet serviços é, militares, governamentais ou de faculdades. Então, assim, como a galera do GNU tinha um servidor FTP, ele pediu para disponibilizarem o comando patch no servidor deles. Não é nem porque é do GNU alguma coisa. Tá bom? Pesquisem, galera. Todo comando que vocês quiserem saber é o jeito mais fácil de saber o que é GNU e o que é Linux. A não ser que alguém vai lá cataloga tudo. Mas não fiquem dando crédito ao GNU a tudo que vocês veem. É isso aí, só quis mostrar mais pacotes e agregar mais conhecimento. É isso aí, um abraço e falou.